Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Nesse sétimo domingo do Tempo Comum, o Evangelho continua o tema do domingo passado. Ouvistes o que foi dito, disse Jesus. Eu, porém, vos digo: o olho por olho, o dente por dente, foi substituído por Amai os vossos inimigos Rezai por aqueles que vos perseguem Fazei o um bem a todos aqueles que fazem o mal Como nós conseguimos fazer alguém parar de odiar? Odiando? Não Não o único caminho, o único jeito para fazer alguém parar de odiar é amar. O único caminho para fazer alguém parar de me agredir é ser manso, pacífico. É preciso dar o remédio certo para quem está doente e não dar mais veneno. Isso Jesus ensinou na cruz. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Como não lembrar aqui a prece atribuída a São Francisco de Assis? Onde houver ódio, que o leve o amor. Onde houver ofensa, que o leve o perdão. Onde houver discórdia, que o leve a união. Onde houver tristeza, que o leve a alegria. E Jesus continua dizendo, assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele é bom para os bons e maus. E Jesus exorta, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Esse é o caminho para nos identificar como cristãos, porque nos tornamos parecidos com Deus.